Salve, rapaz! Beleza? Espero que vocês estejam bem, apesar de tudo, né? Apesar dessa demora na vacinação, tudo que está rolando no país. Mas eu vim aqui para fazer hoje um vídeo para a gente tocar uma ideia sobre literatura. De novo, por quê? Várias perguntas me mandaram no Insta, depois do vídeo que eu gravei aqui falando dos livros, perguntando de processo, perguntando de editoração. A gente vai falar um pouquinho disso, beleza? Eu sei que no canal... A audiência, quando a gente fala de livro, dá uma tumultuada, dá uma baixada, porque o pessoal quer que a gente sempre fale dos assuntos cotidianos. Mas, mano, na moral, tá ligado? A, a, a gente tem que fazer as coisas pra gente se sentir bem também, né, mano? Às vezes eu vejo muitos apresentadores se explicando muito pra poder fazer o que gosta, tá ligado? E a gente tem que se explicar, não. O canal é nosso. Vocês que estão do outro lado também são pessoas que gostam de literatura, de cultura. E, mano, todo mundo sabe que eu não sou nem especialista político. Sempre eu sempre falo de política... Até por desgosto, muitas vezes, né, rapa? Até para poder dar o ponto de vista da gente também, somar com o ponto de vista de vocês. E a literatura é algo mais presente na minha vida no, no, no geralzão, tá ligado? Então, vamos embora de literatura. Eu falei no outro vídeo sobre biblioteca, né? Sobre livraria, sobre juntar livros, sobre bibliofilia, né? Os bibliófilos, que é o bíblio e o filo, né? Amar livros, né? O amigo dos livros, né? Filo é amigo e Bíblio é os livros, né? Então, falei um pouquinho disso. E hoje eu vou pegar no, no, nas encadernações, na preparação aí do livro, porque vocês sabem que eu tenho uma editora, Selo Povo, e sou sócio da editora Comic Zone, né? E nós fazemos dois trabalhos diferentes nas duas editoras. São dois trabalhos muito diferentes, né? Uma, por exemplo, eu lancei esse O Valo Velho aqui, ó, do autor Valo Velho, My Way, tá ligado? Isso aqui é a periferia de Moicano, né? O título que o subtítulo que eu dei. Esse autor, o Valo Velho, é um autor nascido ali no Valo Velho, certo? É um punk. Esse livro é sobre o movimento punk. Então nós preparamos uma estética do livro, punk, ó, certo? É isso que eu queria explicar. O autor, muitas vezes, ele tem ideia do livro, mas ele não tem ideia da estética, da capa, da diagramação, do preparo do livro como produto, né? E aqui, ó, você pode ver que a gente colocou arquivos em cima de arquivos, né? Essa é um projeto da Vila Nova que eu trabalho com ela há muito tempo, e o Paulo também. Né? Eu trabalho com eles há muito tempo, eles fazem a concepção de design da de Ser o Povo, né, mano? Tanto o Loguinho, ó, que a gente mudou agora, pois esse logo aqui, ó, em homenagem a Marielle, né? Olha que logo bonito, tá ligado? Tanto como o logo do nome também, ó, tá ligado? Esse aqui quem fez o logo foi o Alexandre de Maia, né? Homenageou a Marielle, homenageou um monte de gente indígenas, o povo negro, né, mano? A gente homenageou um par de gente no selo, ó, que fez um selo diferente. E, por exemplo, a estética desse livro, que é punk, ele tem até fotos e tal, é uma estética diferente do, por exemplo, Cronista de um Tempo Ruim, que é o meu livro de crônicas. Olha como é diferente, tá ligado? Esse livro, por exemplo, eu sempre sonhei ter um livro de capa dura. Pra mim, ter um livro de capa dura, eu tive que ter editora e montar, né? Então, esse livro aqui, a gente já usou a tipologia da máquina de escrever, tá vendo? Ó? Os tipos da máquina de escrever, que remetem ao começo da literatura escrita, né, da, da, da primeira parte que se criou as prensas para poder se multiplicar os livros, né? Todo mundo sabe que foi a Bíblia, foi a primeira a ser feita e tal. E eu pus uma subcapa aqui, né? Ó, tem uma, uma contracapa, tem uma luva, né? Que é, que é isso aqui no caso, pai, a capa que, e tem aqui a capa vermelha, certo? Por que a capa vermelha? Por causa que eu trabalhei na casa dos amigos durante mais de 10 anos. É uma forma de homenagear uma revista de esquerda e tal. Então tem um princípio desse livro que ele é criado dessa forma, um pouco texto atrás, como se fosse um arquivo, né? É cara de arquivo. Aí a pasta arquivo tá aqui dentro. Ó. A pasta arquivo é o vermelho. Né? Muita gente às vezes, quando cria um projeto editorial, um livro, não, não, não, não se atenta a isso. Né? Mas isso faz parte da criação da arte. Né? O, o produto sai só do autor que tem a ideia do livro muitas vezes. Tem autor que tem ideia da capa, do projeto gráfico, tem autor que não tem. Tem autor que realmente só pega ali para fazer. Né? Só o livro, só a literatura, que já é muita coisa, inclusive. E aí, por exemplo, Nascer o Povo também eu fiz o Datilógrafo do Gueto. Esse livro aqui, ele é já... como é, ó, é grafite, é um desenho que parece que não tá acabado. Inclusive, essa capa é do Doug Firmino. Parece que não tá acabado. Por que, que ele tem essa concepção? Porque dentro estão textos que muitas vezes eu fiz para recitar numa palestra para só falar num show de rap, entendeu? Então são textos crus, então a capa, ela transmite isso também. A coisa das teias de aranha com o arame farpado, remete isso também, ó. Nós estamos na, na, na trincheira, né, mano? É um livro de guerra, é um livro de poemas rápidos, para pegar leitores rápidos, escola municipal, escola estadual. Então o livro tem essa estética, ó. Aí ele já é branco atrás também, e já tem a cor do grafite do lado, ó. Entendeu? Então a concepção desse livro, ela é assim também ela é pensada esteticamente dessa forma, por quê? Porque são poemas, são contos, são, são poemas, ó. são contos, são poemas, poesias, coisas que, que eu sempre estou em construção, eu sempre estou mexendo nesses poemas, e para terminar esses poemas, eu resolvi pôr num livro também que remetesse a uma, uma capa grafitada, né, ele fez com grafite, né, mano, né? o grafite lá da, da, da caneta, do lápis mesmo, né, ó. Tá ligado? Tanto que tem aqui até a letra Judas, né, Ó, que é uma letra minha de rap, que eu gravei em 2003, né, tá ligado? Então, é, a concepção do livro, muitas vezes, ela é pensada para poder fazer isso, entendeu? Então, eu acho que você, é, quando for pensar no projeto gráfico, na identidade, vai dessa forma, tá ligado? Pega um livro, pega uma literatura e desenvolva da sua cabeça para fora, fala como que eu vou colocar isso para fora. Se você não souber fazer isso, pode chegar em nós, uns profissionais que mexem com isso. No meu caso, né, eu estou fazendo a, a parte é, da Comic Zone também, né, na minha editora até tá aqui, ó. Aí a gente lançou agora a Crônicas Ameríndias. Então, por exemplo, o Thiago, quando escolheu esse projeto de capa, né, ó, ele escolheu fazer essa capa, esse desenho para capa, ele já tinha na mente um pouco do que ele queria, queria pôr brilho. Queria uma capa que tivesse brilho, mas não o brilho, o brilho tradicional que a gente usa com verniz e sim o brilho na própria, na própria, né, na própria capa, ó. tá vendo? Então que o papel tivesse esse feito faz parte também né, da, da, da, da Crônicas Ameríndias, da porque ele acabou sendo a, a, um cara a mais pro para pra construir. Hoje eu tô gaguejando pra caralho, né? É que eu tô querendo passar tanta coisa nesse vídeo, que eu fico meio assim, em dúvida de conseguir passar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes foge do autor a construção do livro. né? Aqui, por exemplo, o Tiago se tornou autor também desse livro, fazendo o um projeto gráfico dessa capa. né? E quando ele desenvolve uma guarda desse jeito aqui, ele também se torna autor de certa forma. Ah, mas é o cara que é o editor, Ferrez, ele só juntou as imagens. Conceber, fazer a diagramação, fazer o designer do livro, também esse é o autor. Entendeu? Por mais que não tenha ali né, no título, a porcentagem e tal, mas também é seu esse é o autor. Isso é um trabalho preciso né? Inclusive, se vocês quiserem os títulos da Comic Zone, estão aí. Esse aqui tá R$ 71,90. Ainda tá um pouquinho de desconto, beleza? Dá tempo de comprar. É um quadrinho excepcional, mano. Você é louco, mano? O Voo do Corvo, ó. E os livros da Ser Povo, você não acha na Amazon. Os livros da Ser Povo, você acha ou nas Comic Shops, certo? Ou você vai encontrar no site da Onda Sul. os que sobraram, esse aqui, por exemplo, está esgotado, acho que não tem mais, o My Way, chegou uma nova remessa, mas não tem muitos, está no site da OndaSul, Onda www www.undasul.com.br, e o cronista de um tempo ruim, também está no site da Onda Sul, beleza? Até acabar os estoques, né? A gente nunca sabe se vai ter esse aumento de livro ou não, então a gente não sabe até quando vai ter livro nesse país. Inclusive, eu estava falando com muitos amigos meus, depois que eu fiz o vídeo sobre o aumento dos livros, aí sobre a coisa da Receita Federal, que é dizer que só rico que lê, e muitos caras falaram pra mim, mano, isso é um absurdo, eu conheço gente, tem um mano mesmo de Santos, ele falou, mano, tem um cara que eu conheço que ele vendeu 20 mil livros na rua. Eu falei, mano, eu conheço, eu mesmo vendi muito livro na rua, mas eu conheço vários outros autores que vendem 10, 15 mil livros na rua. Será que tem tanto rico na rua assim, tá ligado, nesse tempo todo? Então é complicado, rapaz, é complicado quando você vê que os caras querem é tirar o acesso à leitura, beleza? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, e galera do Apoia-se, muito obrigado. Logo, logo eu volto aí para poder a gente falar mais. Tamo junto.